Estamos aqui com a Dona Jura e com a Vera de New York para a inhoque, a shrimp inhoque. Especialidade da Dona Jura. Show, show, show. So, so. uh -huh. Yeah, yeah! <laughs> yeah!